Venham! Cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-Lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus. O grande Rei acima de todos os deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham! Adoremos prostrados. E ajoelhemos diante do Senhor. O nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do Seu pastoreio. O rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Não endureçam o coração, como em Meribá, Como aquele dia em Massá, no deserto. Onde seus antepassados me tentaram. Pondo-me à prova. Apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos. Fiquei irado contra aquela geração e disse. Eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira. Jamais entrarão no meu descanso. Salmo 95. Abençoe um amigo hoje. Compartilhe.